Gostaria de melhorar a qualidade visual e deixar suas apresentações muito mais realistas utilizando o 3ds Max? Se a resposta for sim, então eu gostaria de apresentar a nossa biblioteca profissional e definitiva de blocos para 3ds Max. Atualmente são mais de 16 mil blocos 100% catalogados e prontos para colocar o seu projeto em um nível visual jamais alcançado. Além disso você receberá uma biblioteca de cenas prontas para 3ds max e um pacote incrível de blocos hdr permitindo assim mais eficiência produtividade e a certeza de que o seu projeto terá o fotorealismo que você tanto procura e o mais importante todos os nossos usuários têm acesso vitalício à biblioteca e recebem novos blocos todos os dias como parte do nosso programa de atualizações diárias isso quer dizer de segunda a sexta feira você sempre receberá novos conteúdos gratuitamente dessa forma você terá muito mais opções e possibilidades